Oi pessoal, tudo bem? Josiane Amorim do Clube dos Empreendedores, sejam bem-vindos. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto bem legal, que na verdade eu assisti ontem uma live do Dr. Ítalo. Ele é um psiquiatra bem famoso no Instagram e ele estava falando ontem sobre um assunto muito interessante que é sobre difamação. Sobre as pessoas terem essa mania de difamar umas as outras sem embasamento. Ou seja, eu vou dar o exemplo que ele deu ontem no vídeo. O cara tava, tava vendo um negócio sobre um carro lá e, e o motorista do Uber falou bem assim... Deve ser lavagem de dinheiro. Aí o, o cara do carro, né, o, amigo, o, o amigo desse doutor, pegou e falou bem assim... Mas como assim lavagem de dinheiro? ''Ah, ele estudou comigo, e olha onde que eu tô. Como é que o cara conseguiu uma loja de carros importados?'' E aí o doutor Ítalo tava explicando a questão do, da lavagem de dinheiro, né? As pessoas nem sabem o que é de fato uma lavagem de dinheiro. Isso é um crime, e é um crime muito grave da cadeia. E, e só que o, o fato não é, não é somente esse. O fato é que se você começa a difamar uma pessoa, você pode acabar com a vida dela. Mesmo sendo mentira, como disse o doutor Ítalo, não é somente o fogo que mata, a fumaça também mata, a fumaça asfixia e mata também, e quando você quando você fica falando mal dos outros, a tua vida acaba virando uma merda por conta disso, né? Porque você não progride, você não, não anda para frente, você apenas é conhecido ou conhecida como a pessoa que só sabe difamar, aquela pessoa amarga que fica rindo de tudo, que não se contenta com nada, que nada tá bom, que o sucesso dos outros te incomoda, se o sucesso das outras pessoas te incomoda, você tem um problema muito sério, você tem que começar a cuidar da sua vida, parar de ficar se importando com a vida dos outros, deixa os outros. Cada um sabe onde, onde dói o seu calo, né? Cada um sabe o que precisa ser feito para melhorar de vida. Enquanto você ficar se importando com a vida dos outros, a sua vida tá parada. E, e isso é muito ruim, né? Porque o teu vizinho progride, compra carro, consegue quitar a casa, consegue se formar, seja numa faculdade ou seja num curso, né? Consegue ter vida social, consegue viajar, consegue aproveitar a vida. E você? O que, que você consegue fazer? Além de ficar falando mal da vida dos outros. Além de ficar difamando as pessoas. Além de ficar falando das pessoas coisas que você não sabe. E outra, existe uma coisa muito mais grave ainda. Quando você difama alguém e essa difamação vira notícia, você pode acabar com a vida dessa pessoa, porque essa pessoa pode não conseguir mais emprego por conta de uma besteira que você falou. Se essa pessoa tem família, a família pode começar até passar fome. Olha como isso é grave, né? Olha como a sua... como o seu jeitinho de ser, como a sua personalidade maravilhosa de ser fofoqueiro é grave eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo com muita seriedade olhe para dentro de você e depois olhe para fora com o olhar que as outras pessoas têm de você você é o engraçadão da turma? você é o fofoqueiro? você é aquele que sempre tá dando uma risadinha? você é aquele que concorda com tudo nos cafezinhos dentro das empresas quando tá todo mundo falando mal de todo mundo olha que coisa feia você é essa pessoa? Se você é essa pessoa, sinta-se então uma pessoa horrorosa. E não faça mais isso, não faça mais, porque viver dessa maneira é muito triste. Se você vive assim, sorrindo e tirando sarro e dando risada de todo mundo e fazendo piadinha com todo mundo, difamando as pessoas só porque elas chegaram no sucesso, você não é uma pessoa legal. Mas a boa notícia é que dá tempo sim de você mudar. Dá tempo sim de você parar com isso, então pare. Reflita a sua vida, veja o que você está fazendo de errado e pare de fazer. Se você convive com pessoas que fazem isso, né, que ficam tirando sarro, que ficam difamando, não faça mais parte disso. Não concorde mais. Pelo contrário, retruque. Fale assim, olha, isso aí que você está falando é mentira, não gostei. Não achei graça nisso daí, não. Eu, se fosse você, pararia de falar, porque é ridículo. Quebra as pessoas, sabe? Moralmente, quebre moralmente as pessoas, porque é isso que as pessoas estão precisando. E se você não é assim, mas se por algum motivo, por alguns momentos da vida você pensa assim, pare de pensar, se policie. Faça o que o doutor Ítalo falou, coloque um despertador no teu celular meio-dia, dizendo assim, você é um babaca, ou você... você tá falando mal de alguém. Coloque esse dizer no teu despertador, porque aí, meio-dia o despertador desperta e você se toca que você tá sendo um idiota, que você tá sendo uma idiota até o meio-dia. Depois do meio-dia, você não tá sendo mais, porque você despertou. E à noite, você vai fazer o seguinte, você, antes de dormir, você vai pensar o que, que eu fiz de bom hoje, o que, que eu fiz de ruim, o que, que eu posso melhorar amanhã, o que, que, eu, não, o que, que eu deixei de fazer. Olha que interessante isso. Aí a sua vida vai começar a mudar, tá bom? Esse era o recado que eu queria deixar pra vocês hoje. Como vocês estão vendo, o canal, ele tá mudando. Hoje não é somente sobre empreendedorismo que eu tô me, me propondo a trazer pra vocês. É também sobre vida, porque afinal de contas, nós temos uma vida. Né? E a gente precisa estar tá bem por dentro para poder externar isso E quando você externa o bem Tudo à sua volta começa a melhorar Inclusive a sua parte profissional Como que você vai ser um excelente profissional Se por dentro você está perdido Por isso eu estou trazendo esses vídeos aqui para vocês E na próxima semana tem mais Vai ter um vídeo bem interessante Que é sobre... Sobre duas coisas Que tem muito a ver comigo Que é multifunções e a hipocrisia. A hipocrisia não tem a ver comigo, mas nós vamos falar sobre ela. Se você gostou desse vídeo, clique aqui em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para mim a tua inscrição. Me siga na rede social, é @cbempreendedores. Empreendedores. Tem também o meu Instagram da loja, né, da loja colaborativa do clube, que é oficial e tem o meu Instagram pessoal que é @josianeamorim_oficial. Nesse Instagram pessoal, daqui a pouco vai ter uma novidade, porque eu tenho o meu outro canal, que é Josiane Amorim, onde eu limpei o canal porque eu vou começar do zero um trabalho que eu sempre sonhei em fazer, que é um trabalho para crianças, onde eu vou contar histórias. É muito legal, assim, porque é muito importante você contar história a criança antes da criança dormir. Só que na correria do dia a dia, às vezes, às vezes a gente não tem tempo. E o meu canal vai ser justamente para isso. para você ligar o play e a história ser contada pro seu filho enquanto ele dorme. Não vai ter vídeo rolando apenas a voz. Muito interessante. Te espero no próximo vídeo, onde vamos falar sobre multifunções. E hipocrisia, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!